O reconhecimento facial costuma estar associado a aplicações de inteligência artificial. Por exemplo, câmaras e sensores que reconhecem o aspecto visual da pessoa. Ou câmaras e sensores e programas que reconhecem as emoções que as pessoas mostram no seu rosto. O Pocket Code não tem módulos para inteligência artificial, mas no entanto tem aqui uma pequena função que nos permite fazer umas experiências com reconhecimento facial. Vou criar um pequeno programa que vai reconhecer o meu rosto e fazer uma ação com base nisso eu já o comecei reparem que deixei o fundo vazio e estou a usar apenas um ator poderia usar mais com duas aparências e o que eu quero é um programa que quando o telemóvel reconhecer o meu rosto sorria quando não reconhecer o meu rosto não sorri vamos então programar Começo por entrar no Scripts e vou criar o evento que arranca a ação. E vou manter o evento mais simples, o When Scene Start. Vamos pensar um pouco. O que é que eu preciso? Preciso que o meu telemóvel desencadeie uma ação ou não com base nos dados que lê de um sensor, que é a câmera fotográfica. Então, para isso, vou tocar no Mais e vou ao Control buscar uma condição. Uma condição que me diga... Se algo é verdadeiro, então algo acontecerá, ou se não for verdadeiro, algo não acontecerá. A condição correta para isso é aqui o SE 1 um, menor é que 2 é verdadeiro, então três pontinhos, outro. Qual é que é o elemento fundamental da condição? É que o Pocket Code leia a informação da câmera e reconheça se está um rosto ou não então para isso vou tocar aqui onde está um menor do que dois para invocar o editor e vou às opções do editor tocar em dispositivo estou a percorrer as opções à procura dos sensores visuais e reparem tenho logo no início o is face detected que em português quer dizer detectou um rosto selecionei cliquei em ok e tenho a minha, a minha condição pronta, agora tenho que definir o que é, acontece na minha condição vamos fazer uma coisa muito simples, vou tocar no mais, vou às aparências e vou escolher o bloco alternar para aparência e vou ver se meu código está correto se o telemóvel detectou o rosto então a aparência correta é smiley happy e o que é que acontece quando o telemóvel não detecta o rosto? Então eu posso vir buscar novamente as aparências Vou alternar para Também poderia fazer o Copy break E vou alternar para Smiley Sad Vamos testar Vou tocar no Play Algo está a falhar Porque ele não está eu estou a tapar a câmera com a minha mão E só, está, só estou a ver o rosto Smiley Porquê? Porque neste momento este código só corre uma única vez. Eu preciso que sempre que o telemóvel detecte o meu rosto. Que o código corra. Então para isso vou ter que usar outra estrutura de controle. Um ciclo que se repita para sempre. Ou seja, um forever. Vou colocá-lo no início. E vou arrastar a minha condição se é verdadeiro Para o interior do forever. E agora vamos testar outra vez. Troco no play e ele está a ver o meu rosto sorriu tapei a minha lente deixou de sorrir está a ver? não está a ver está a ver? não está a ver pronto, mas vocês não estão a ver o meu rosto então vou fazer aqui uma pequena brincadeira para que vejam que o meu rosto está realmente a ser reconhecido eu vou buscar a câmara recordam-se que há pouco eu não coloquei um fundo é porque queria fazer isto então toco em Scripts vou tocar no mais e vou agora na categoria device, escolher as câmaras Tenho de começar por dizer ao Pocket Code qual é a câmera que ele tem que usar. A câmera frontal ou a câmera traseira. Para este projeto, convém ter a câmera frontal. Agora eu vou colocar, antes do alternar para a aparência, um bloco que me permita ligar a câmera sempre que ele detecta o meu rosto. Então toco no mais venho a device e vou buscar o Turn Camera On e agora quando ele não detecta o meu rosto ele vai desligar a câmera então eu podia ir buscar outra vez este bloco mas sabem que podemos copiar blocos que tínhamos já na nossa programação vou tocar nele e vou escolher Copy Brick como que eu quero é que ele desligue a câmera sempre que eu Deixar de ser visto pela lente, vou escolher Turn Camera Off, vamos testar, já me estão a ver, e agora não me estão a ver, estou a ser visto, não estou a ser visto, vou só voltar atrás, vou voltar novamente, venho ao script para ficarem a ver qual é que é o código para este pequeno projeto. E agora tem Virtus